a little closer, do jeito que está vendo escrito aí, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. E ela significa, chega mais perto, né? Você pode usar essa frase aí com seus contatinhos, hein? Aplicação numa uma frase, hey, come a little closer, then you will see things aren't always what they seem to be. Ah, e antes desse vídeo terminar, já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho,